pessoa corta a franja e o que acontece, ela não gosta, não gosta, eu falo assim, desisto da franja, eu não quero mais franja e ficar colocando pro lado. Não dá certo, não dá muito certo. Quai. Vou ficar com esse fundo aqui, ó, com esse meu desenho aqui que eu fiz na minha primeira série de arte da minha escola. Enfim, então gente, esse vlog aqui que vocês vão continuar assistindo, vai, vai, vai ter o um vlog aqui, vou passar o vlog pra vocês, mas vai ser um pouco contado esse vlog, então tipo, eu vou falando e aí vai mostrando alguns trechos. No vlog passado, não sei se vocês assistiram, vou deixar no card, eu fui num fashion show da minha antiga escola porque fiz um ano de Moda, só que daí o que, que aconteceu? Desisti, falei, não, isso aqui não é pra mim, não, não, não, não, não. Daí eu fui pro graphic design. Eu acho que eu sei, mas ok. Mas eu fui na área de arte, porque? Porque eu gostava de ficar pintando os quadros. Eu era arteira, então não tinha como. Eu gostava mais de ficar pintando, desenhando, criando, do que costurando roupa. Eu sei que não é só costurar roupa, desculpa, tá? Pra quem você faz moda. Eu adoro muito quem faz né, as roupas, faz os, os moldes, cria roupa e, e pega, escolhe pano, não sei o que lá. Tem todos os gambiarra que tem que fazer da vida, mas... Isso não é pra mim, eu vi que não era, então daí o que que aconteceu? Eu saí e eu fui pra arte. O que que eu tava falando, assim, não tem nada a ver, mas assim, o vlog passado foi da minha antiga, do meu antigo curso de moda, que eu fiz, assim, apenas por um ano. Quando eu, quando eu tinha entrado nesse curso de moda, eu, eu tinha feito amizades em... E continuar essas amizades depois, porque era tudo na mesma escola, só que em áreas diferentes. E daí elas me convidaram pra ir, não desceria de moda, das modas dela, ai meu Deus do céu. Depois vocês assistem o vlog, né, que tá aqui no card, pra quem quiser. Eu não vou apontar aqui pra tela, vai ficar assim os dois lados, porque eu nunca sei aonde fica. Então, então você, você decide aonde fica aí, você, né, vai, clica... Aí. E hoje o vlog vai ser meu contado, porque é assim, né, que eu falei lá no vlog que talvez eu ia colocar na minha exposição de arte Porque o vlog ia ficar muito longo, não sei o que lá e tal E que acabou que eu gravei outro dia, que quando eu fui com a minha mesma amiga, né, que eu tava lá naquele vlog do, do desfile de moda Eu fui com essa minha amiga no parque, e me que que eu não sei como chama, diz ela que é suegue, eu não sei como, como, como pronuncia esse nome Eu não sei como chama, mas é um negocinho que você sobe em cima e ele vai andando assim, uhuuu com esse skate futurístico e ah, eu gravei um pouquinho ali pra vocês, fica aí vendo Dá uma olhada aí nas loucuras que a gente fez Você <risos> tá rodando. Não, sabe sim, é só parar. Para. Parou? Aí você vai. Você tem que parar, Lisa. Ai, você não tá parada. Eu falei. Para. Aí você desce um pé pra trás e outro pé. Um pé pra trás. Vai. Um pé pra trás. Se trás, pra trás é melhor Ok, daí Liz, conseguindo Liz I'll be there for you What you got we do. Really, nigga? Não, e teve uma hora que, que eu não sei o que aconteceu Assim, não sei Veio um pombo do além Foi lá e tropeçou na, na minha amiga Que ela acabou caindo Maravilhosa, palmas, palmas pra ela Eu nunca caí naquele negócio assim No máximo eu fiquei tipo Meu, que desequilibrei Eu fiquei assim, uuuh, quase tô caindo Mas nunca caí de pombo no chão Eu acredito que eu me Então se eu não me lembro quer dizer que é Porque eu caí de cabeça eu esqueci I believe I can fly Daí depois que ela levou, a gente ficou, tipo, não meio traumatizado, não vou mais andar nesse negócio, que é muito precoce. E daí eu tive a ideia de o que é assistir pela primeira vez a MC Loma. Gente, eu sei que tava um pouco atrasado, Não sei, falei, o que, que é esse hit aí que, que todo mundo tá escutando? Esse clipe aqui perto da mão famosa Só achei que ela tava <risos> Envolvimento diferente eu a vocês, <risos> a vocês. vai ficar É ela? Ela que chama MC Long? Ela que chama MC Long Ah, DJ Ah, DJ, eu tô de peixe ah, Aqui que eu vou lá, vai descendo, vai embora E a gente foi embora pra casa mesmo, enfim E depois é, vocês vão ficar aí com a imagem do dia, da minha voz Ai, que maravilhoso Tipo, eu me esforcei demais, muito pra fazer essas Três quadros e mais três três quadros é, Eu não sei como pode chamar esse negócio aqui de tapetinho aqui Eu fiz a propaganda do, do Starbucks gente Olha só Starbucks me patrocina Tô fazendo propaganda de vocês de graça E eu fiz essas três artes é, não seis é essas seis, seis artes é, três de pintura acrílica no quadro mesmo Eu gosto muito quando algum youtuber mostra o desenho, artes Essas coisas de desenho, assim, eu sou muito apaixonada para, assim, eu gosto muito de ver as artes das outras pessoas As inspirações e tal E também, né, como eu gosto, então eu vou mostrar aqui pra vocês Como que foi essa minha exposição <música> Que eu falando. Esqueci, que eu falando. Esqueci que eu falando. E se vocês quiserem algo mais detalhado sobre cada arte que eu fiz, é, eu posso estar tá explicando em outro vídeo. você esse vídeo aqui vai estar tá mais de 50 minutos aqui no canal do YouTube e ninguém aguenta, né? Ficar assistindo 50 minutos. Se vocês quiserem eu posso estar tá gravando, então. Comenta aqui embaixo, tá? Também não esqueça do like, ó, pode aproveitar dar o um like aí Pode aproveitar também, se inscreveu aí no canal Um vlog bem rápido, na verdade foi vlog do vlog, tipo vlog, vlogando nas ruas e vlog, vlog, falando com vocês Normal, eu tô caindo porque eu tô equilibrando em uma perna só, é, é bizarro mostrar como que eu fico mão. Aqui, ó, eu fico aqui no chão, aí eu fico assim, né? Porque a pessoa, eu não sei, a pessoa tem problema eu achei que era necessário fazer assim esse vlog assim, Falando um pouco mais com vocês Porque eu gosto de falar com vocês Só que eu tenho muita vergonha de falar com vocês Na rua, né? Ficar vlogando, tipo, levantar a câmera do nada E ficar saindo falando então, Eu ainda não tenho essa cara de pau tá Falando por aí Eu tenho muita vergonha Ou eu falo baixo Quer dizer, eu já falo baixo, né? No meu, meu tom de voz não é nada alto Não sei porquê Tem hora que é alto, tem hora que é baixo Não sei Espero que vocês tenham gostado desse vlog Se você quiser mais detalhes das minhas artes Quer que eu explique mais Você coloca aqui no comentário E deixa o like Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Tchau